Ok, esse vídeo é pra você juntar toda a galera e fazer aquela party monster e aí meus cookmonsters mais lindos do mundo, tudo bem com vocês? Eu sou a Otávio Stage e vocês estão aqui no Leite com Biscoito. Essa é a hora de você pensar naquele detalhe importantíssimo da sua festa de Halloween. E não é comida não. Mas antes, é pra você não perder nada do que eu apronto por aqui, se inscreve no canal e clica no sininho maroto pra você receber todas as notificações dos vídeos antes de todo mundo. E monstrinho que é monstrinho, logo deixa o like no começo do vídeo. Sabe como é? A playlist é o que deixa todo mundo no gás logo depois da comida. Mas não é de divas pop que toda festa de Halloween vive. É lógico que a gente tem que ter aquelas músicas que trazem todo o clima. Ou você vai acabar tendo aquela festa meio xoxa e vai acabar... Aparecendo no um remake de A Noite dos Mortos Vivos. Então eu separei pra vocês cinco músicas que eu acredito que vão fazer a sua festa ter aquele clima de Dia das Bruxas. Vocês podem falar o que quiserem com relação à idade dessa música, mas sem esse cara, Halloween jamais seria Halloween. Então, Michael Jackson Thriller. Rock, com aquele climão pesado que leva todo mundo pra cima e é o que a gente precisa pra nossas noites de Halloween Então, ACDC Highway to Hell Essa não é também uma das músicas mais novinhas da história Mas ela já foi regravada por muita gente Ela tem um clima pesado Mas ao mesmo tempo sensual e tal Então vai ser legal você dançar ela com a sua galera Na sua party monster Sweet dreams que ela arrasa. E não é só nas séries, não. Ela também arrasa naquele estilo rock, gótico, do satanás que a gente precisa para essa noite de Halloween. Então, solta! The Pretty Headless Just Tonight. Finalizar tudo isso com chave de ouro Ela que é caricata Que é diva e que também É mãe de alguns monstrinhos Lady Gaga com Monstro Mas será que são só essas músicas que não podem faltar na playlist de Halloween? Você do outro lado conhece alguma outra música legal que não pode faltar? Comenta aqui embaixo, talvez eu não saiba e queira ouvir. Até a próxima e falou!